Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil. Nunca para satisfazer a vã curiosidade. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 399. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que... Como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade na organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas, encantadoras, constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Esse delicado invólucro da alma, inigualavelmente concreto, poderoso, nas funções que foi chamado a exercer na personalidade humana, é também denominado corpo fluídico, dada a estrutura da sua natureza que, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, é composta de três espécies de fluido o fluido elétrico, o fluido magnético e o fluido cósmico universal. Este, também considerado pelos espiritistas, a quinta essência da matéria. Esse corpo fluídico da alma, pois, que jamais a abandona, que, qual ela própria e imortal, mas não imutável, pois evolui partindo dos graus primitivos até galgar os pináculos da superioridade, seguindo o mesmo trajeto glorioso daquela essência divina, ou seja, a alma. Esse admirável corpo intermediário, que tanto participa do fluido imponderável como da matéria sublimada à quinta essência, o perispírito, chamado também mediador plástico, é também o transmissor das vontades da alma, ou ser inteligente, a ação da matéria humanizada ou corpo físico humano. É a sede das sensações que agitam nossas sensibilidades, sensações que tanto mais amplas serão, quanto mais ele próprio progrida. Esse corpo celeste, como o definiu o grande Paulo de Tarso, corpo astral no enunciado dos orientalistas, tão indispensável à alma para os fins da reencarnação, de onde ele advém a confirmação do progresso. O perispírito forma, é esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne, pensamento, vontade, memória, fisionomia, etc., enquanto as células humanas sofrem as variadas renovações periódicas, além de outras singulares propriedades, possui também uma das mais importantes que a mentalidade humana poderia conceber, consoante o provaram numerosas experiências científicas. Ele arquiva em seus refolhos, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos produzido através das nossas imensas etapas evolutivas. Referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explicam os grandes mestres da doutrina espírita como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, escreve-lhe Ondeni no capítulo 23 de Depois da Morte, assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados humanos e espirituais sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós muitas vezes esquecidos, porém, desde que a alma os evoca, desperta sua recordação, eles reaparecem como outras tantas testemunhas, balizando o caminho longa e penosamente percorrido. E no capítulo 8 de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre uma saída através do invólucro de matéria que a oprime e a restabelece-se imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir toda a sua atividade. O espírito encontra-se novamente nos seus estados anteriores de poder e liberdade. Tudo que nele dormia desperta. As suas numerosas vidas reconstituem-se não só com os tesouros do seu pensamento, com as reminiscências e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas no seu organismo fluídico. É esta a razão porque, no transe, a alma, vibrando as recordações do passado, afirma suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa das suas transmigrações. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis; Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, estas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por delir aparentemente as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles mil pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar, nas experiências hipnóticas, os tempos passados e tornar pela vontade a colocar o sujeito numa época anterior da sua vida, na mocidade ou no estado de infância, para que essas recordações reapareçam em massa. Tais recordações podem avançar abrangendo o estágio no espaço antes da reencarnação, como é sabido entre os espíritas, até rever a existência anterior e, sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural como nos diversos trânses possíveis, no caso, avançará até duas e mais existências passadas. É o próprio Leon Denis que cita, na mesma obra Cima Lembrada, esta belíssima experiência, também citada por Gabriel Delane no seu livro A Reencarnação, colhida de uma informação que lhe prestaram outros ilustres investigadores dos segredos contidos nos refolhos espirituais da personalidade humana. Assim se expressa o grande escritor espírita no capítulo 14. O príncipe Adam Wisniewski, rua do Debarcadere 7, em Paris, comunica-nos a relação que se segue, feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só consentiram em ser designadas por iniciais. O príncipe Galitzin, o marquês de B, o conde de R, estavam reunidos no verão de 1862, nas praias de Hamburgo. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino e ali avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de se chegarem a ela e a interrogarem, convidaram-na a vir cear no hotel. O príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela se ou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la conseguiu-o à custa de grande número de passes. Qual não foi a admiração das pessoas presentes quando, profundamente adormecida, aquela que em vigília exprimia-se num arrevesado dialeto alemão, pôs-se a falar muito corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente, no século XVIII. Habitava, então, um castelo na Bretanha, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido e despenhou-o no mar, do alto de um rochedo. Indicou o local do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe Galitzin e o marquês de B puderam, mais tarde, dirigir-se à Bretanha, às costas do norte, separadamente e entregar-se a dois inquéritos, cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado o grande número de pessoas, não puderam, a princípio, colher informação alguma. Afinal, encontraram uns camponeses já velhos que se lembravam de ter ouvido os pais contarem a história de uma jovem e bela castelã que assassinara o marido, mandando atirá-lo ao mar. Tudo o que a pobre de Hamburgo havia dito no estado de sonambulismo foi reconhecido exato. O príncipe Galitzin, regressando da França e passando por Hamburgo, interrogou o comissário de polícia a respeito dessa mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos, como mulher de soldados. Por sua vez, Gabriel Delane, o erudito escritor e cientista espírita, não é menos pródigo em seus importantes livros quanto ao assunto, e se deixamos de descrever alguns exemplos por ele apresentados, será para não alongar demasiadamente a presente exposição, ao passo que a revista Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, além de outros conceituados órgãos da imprensa espírita, constantemente relata notícias autênticas de pessoas que recordam, têm certeza de que viveram e como viveram em etapas reencarnatórias passadas. Apenas nos permitiremos ainda transcrever aqui um elucidativo trecho de Gabriel Delany, constante do capítulo 7 da sua obra, A Reencarnação, As Experiências de Renovações da Memória. É lógico, pois, prosseguir a regressão da memória até além dos limites da vida atual de um paciente, por meio da ação magnética. Assim fizeram os espiritistas e os sábios de que falei neste capítulo. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios, de vez que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado. Isto se deve a causas múltiplas, e a principal resulta, ao que parece, do que se poderia chamar densidade espiritual, isto é, a imperfeição relativa desse corpo fluídico cujas vibrações não podem achar a intensidade necessária para ressuscitar o passado de maneira suficiente, mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Acontece, por vezes, entretanto, que, durante o estado de sono ordinário, a alma, exteriorizada temporariamente do corpo, encontra, momentaneamente, condições favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir-se. Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos no estado normal. Assiste-se, então, a uma revivescência de imagens antigas que dão àquele que as experimenta a impressão de que já viu cidades ou paisagens, ainda que nunca lá fosse. Entretanto a prática do Espiritismo e o ensino dos Espíritos na atualidade também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações aflorarem do passado e que não apenas os Espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de lembrarem algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato se declare chocante, mesmo circulado de anormalidades e a revelia da vontade do paciente. Também poderemos apresentar o nosso testemunho a respeito da regressão da memória no estado de transe, como apresentamos as lembranças, embora restritas, da passada migração terrena, visto que será dever registrarmos os fenômenos autênticos do nosso conhecimento, a fim de também contribuirmos para a solidificação das teses espíritas. Passaremos, pois, à narrativa de acontecimentos que nos dizem respeito, encaixados na tese em apreço. Pelo ano de 1942, minhas provações, intensas desde a infância, se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resisti aos novos embates que então a voltaram e adoeci gravemente de um choque nervoso que me manteve inconsciente, como desmaiada, durante dois longos meses. Em verdade, tal choque mais não era que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação, traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência e cuja primeira manifestação ostensiva certamente que se verificou no primeiro mês de minha presente existência. O certo foi que durante dois meses permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer, sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita e alimentando-me artificialmente com o auxílio alheio. Não se tratava de transe letárgico, porque posteriormente recordei o que comigo se passou espiritualmente e, no estado de letargia, não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Também não foi a catalepsia, porquanto não houve entorpecimento dos órgãos e tampouco se tratava do transe sonambúlico, visto que também este não permite recordação dos acontecimentos desenrolados após o despertar. Que estado seria, então? Seria, acaso, a sonoterapia provocada pelos guias espirituais como caridoso auxílio à minha recuperação vibratória, ou simplesmente uma das faculdades naturais em a nossa individualidade psíquica, daquelas ainda não bastante conhecidas, ou talvez unicamente o estado traumático? Que seja, pois, fenômeno a ser estudado, visto que aconteceu e que eu mesma que o sofri, não posso verdadeiramente classificá-lo. A personalidade humana, como não mais ignoramos, é rica de dons e possibilidades espirituais e é bem possível que o próprio choque nervoso que me atingiu mecanicamente arrastasse as lembranças que se desencadearam, então, das camadas profundas da minha alma. Também é possível que fosse a manifestação da misericórdia do alto, permitindo-me a explicação das razões por que eu assim sofria, explicações que foram reconforto para mim, permitindo-me novas forças para peripécias futuras. Os dois médicos requisitados para minha cabeceira não encontraram doença em meu organismo físico. Prescreveram, então, tratamento para o cérebro, receosos de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Para a maior singularidade da minha situação, não fui tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegada à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local, além do estado de inconsciência em que me encontrei, sem condições para quaisquer providências a tal respeito. Não me recordo senão vagamente e como em pesadelo do que comigo se passou na terra durante aqueles dois meses, porque não vivi na terra. Disseram-me mais tarde que esperavam minha morte a qualquer momento e que noites seguidas velaram por mim, esperando o desenlace. Lembro-me apenas de que certa vez despertei, sentindo o cérebro como que dilatado, tão grande que tive a impressão de que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que me encontrava, e tudo enxerguei como tinto de sangue. Balbuciei algo num esforço supremo. — Façam uma prece — supliquei. Mas tal murmúrio que as pessoas que me acompanhavam mais adivinharam do que compreenderam repercutiu tão dolorosamente em meu cérebro como se estampidos violentos o destruíssem. Faziam a prece que não foi por mim percebida enquanto eu retornava ao primitivo estado. Creio que nessa noite, com efeito, eu desencarnaria se nova intervenção de Maria de Nazaré, para cujo auxílio meus familiares apelaram, não me socorresse, como na infância, quando estive a risco de ser sepultada viva. Não obstante, vivi intensamente da vida espiritual durante aqueles dois meses e lembro-me de quanto se passou com o meu espírito enquanto o corpo material se mantinha assim inanimado. Revivi, então, episódios graves de minhas existências passadas e atrasadas, existências cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente, as quais em parte aqui descrevo. É bem possível que Charles, o meu espírito familiar, me levasse a revê-las a fim de estimular em meu ser coragem para as peripécias da reparação que se impunha, como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me, quando o estado traumático mecanicamente as aviventasse em minha consciência, por predisposições naturais em toda a personalidade e por conseguinte também na minha. Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles, século XIX época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas com longos babados e vivia num casarão senhorial, conforme eu mesma descrevia durante a infância, pois ele fora, com efeito, nobre europeu de família assaz conhecida na Espanha, em Portugal e na França, pelo menos, nome que não me permitirei revelar por ordem dele próprio. Dessa forma... Atingi também a existência anterior e me encontrei, cigana infeliz, na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria à frente de um palácio que eu rondava cheia de ânsias e amarguras e onde pouco depois reencarnava como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizei, porém, apenas pequeno trecho da existência passada, mais interessante para estas páginas. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais com detalhes patéticos para mim mesma, exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me, não como em sonho ou refletida num espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento. Vi-me, primeiramente, em lágrimas e desesperos, indo e vindo alucinada pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados, recentemente desaparecidos e de cujas mortes eu me responsabilizava. Chari seguia-me e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. — Tem paciência e coragem, L. minha filha. Volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. — Está tudo perdido... É irremediável, meu pai, é irremediável, porque eles não voltarão para o meu lado a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam e refazer com o bem e o mal que pratiquei. Respondi em desespero, sem querer ouvi-lo, e pranto violento, de verdadeira loucura, seguia-se, estado como que pré-agônico, anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim... Lembra-te de que sou teu pai, e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não nos negará auxílio. Ouve meus conselhos. Obedece-me, Eli." Tenho direito ao teu acatamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. E depois, no cemitério, eu me debruçava sobre o túmulo, presa de angústias insuportáveis. Em seguida, vi-me em preparativos para o suicídio, habilmente premeditado. Tomar uma carruagem e mandar a tocar para local ermo, afastado da minha residência, uma chácara ou quinta em Lisboa, e que até bem pouco tempo eu visitava durante os desprendimentos parciais do meu espírito. O boleeiro, porém, relutava em atender. Eu sabia que a carruagem era de aluguel e não a minha, ao reviver a cena. Mas ofereci-lhe quantia tentadora e ele partiu. No local previsto, sentada sobre umas pedras, próximo a uma ribanceira, que caía para o leito de grande rio, escrevia um bilhete a meu pai, despedindo-me e rogando seu perdão. A angústia mortal me oprimia o coração, e a dor insuportável do remorso e da saudade era que me impelia ao ato desesperado. Esse rio era o tejo de Portugal. Conquanto eu não houvesse sido portuguesa, minha morte na existência passada deu-se em Lisboa, assim como a daqueles que amei, então. Entreguei o bilhete ao boleiro, ordenando que o levasse ao destino. Ele relutou, ainda desconfiado certamente das minhas intenções, mas talvez movido pelo respeito ou pelo hábito de obedecer, partiu, finalmente, deixando-me só. Via-me coberta de luto, chorando a morte de uma filha de seis anos e do meu esposo de então, ou seja, aquele mesmo Roberto, cujo espírito me aparecia agora no presente, desde a infância. Reconhecendo-me só naquele sítio deserto, a alegria satânica cometeu-me. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me da rebanceia ao rio, sem vacilar. Reconheci-me depois, no fundo das águas, como que sem sentidos, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo, e depois flutuando sobre as águas, para em seguida voltar ao fundo. A extensão das águas apavorava-me. Os peixes que me roíam o corpo possuíam inteligência. Eu os via atirando-se ao ataque sobre mim. Compreendia seus intentos vorazes e suas ousadias, como se se tratasse de um fenômeno de psicometria, o que me infundia terror indescritível. Eles me atacavam aos grupos, disputavam-me com voracidade inconcebível, brigavam por um lugar sobre mim própria, e a vida intensa que poderá existir no leito de um rio caudaloso tornou-se visível e sensível para mim, com intensidade tal que era como que um inferno feito a me envolver no seu turbilhão de malefícios, oferecendo-me impressões e sensações inconcebíveis a um cérebro humano, pois esse estado pavoroso da consciência encontra-se além do limite em que a razão humana não poderá penetrar, a não ser mesmo por meio do próprio suicídio. Vi-me depois retirada das águas dos pescadores ou homens contratados para o feito, que me suspenderam com dificuldade, auxiliados por enormes ganchos que me espetavam o corpo, fazendo-me sofrer ainda mais esse martírio. E depois, estirada no chão à margem do rio, desnudada, pois as roupas se haviam rompido estraçalhadas, em miserável estado de decomposição e devastada pelos peixes, e vi também Charles como louco ajoelhado ao pé de mim, chorando inconsolável. Eu queria falar-lhe, rogar-lhe que me levasse para casa e me compusesse com outras roupas, pois eu não morrera, mas não podia articular nem mesmo um pensamento completo. Tudo via e sentia, por meio de um pesadelo infernal, tal o estado de desfalecimento e traumatismo que me tolhia. Vi que um ajuntamento de pessoas me rodeava, mas não reconheci ninguém, e me envergonhava por quanto me sentia desnudada. Percebi que me supunham morta e lamentavam o acontecimento, e terror indescritível de que me sepultassem viva entrou a me exasperar, sem que, no entanto, eu pudesse dar o menor sinal de vida, adormentada como me encontrava naquele pesadelo sinistro que enlouquece, sem contudo apagar a consciência. O remorso pelo ato desesperado começou a me pungir, em alternativa com os antigos sofrimentos, no momento em que vi Charles a chorar, e senti, então, e compreendi, só então, o imenso amor que seu coração me consagrava. Ouvi lhe as palavras. Por que fizeste isso, minha filha? Por que? Eu conselhei-te tanto, supliquei-te que te voltasses para Deus e pensasses também um pouco em mim. Mas amaste a todos em todos pensaste, só não pensaste em teu pai. Tais lamentos eram acusações terríveis para minha consciência, que se alucinava porventura ainda mais, compreendendo a justeza daqueles raciocínios. Por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz isso? Era o pensamento interrogativo que agora me supliciava sem interrupção. Por que fiz isso? Mas que foi que fiz? Eu nada fiz, meu Deus. Meu pai, perdoa-me, atender-te-ei agora, nunca mais te desobedecerei, prometo. Teus desejos serão ordens para mim daqui em diante. Fala, meu pai, dize -me o que devo fazer agora e atenderei. Dize se me queres ainda, mas, pelo amor de Deus, não chores assim, que isso me despedaça ainda mais o coração. Leva-me daqui, vamos para a nossa casa. Quero voltar para a nossa casa, quero voltar, quero voltar. E os outros, para onde foram, aqueles por quem tanto sofro, dizem que estou morta, no entanto, vivo, não vês que estou viva e que te falo? Não estou morta, e por isso não encontrei serão peixes e mais peixes, feras detestáveis, e não os meus amados mortos. Por que fiz isso, meu Deus? Que se passa, então? Estarei louca finalmente? Que se passa? Que se passa? E vi até mesmo o cemitério em que meus despojos foram sepultados. Não, não era o jazigo onde eu ia chorar, debruçada sobre o mármore, o túmulo que me abrigara. Eu era suicida, e nem o título e o ouro de meu pai, estrangeiro em Portugal, foram capazes de comprar o direito de me sepultar junto àqueles por quem eu me matara. Era apenas um pobre campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas.